E aí pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar seguidores no Instagram de um modo mais rápido. Primeiramente, acesse o instalikes.com.br, o link está na descrição também. E depois, basta você clicar no botão Enter, que é o único que tem nessa página. E agora, você terá que entrar no Instagram, então clicar em Autorizar. Agora você poderá selecionar entre fake e real, selecione real e depois de selecionar você precisará realizar uma nova ativação. Então clique em autorizar e depois em autorizar novamente. É, copie o link, feche esta janela e depois, e depois cole o link neste campo, que é o único campo também que tem para digitar. Leia os avisos antes de prosseguir e se concordar clique em continuar. É, então agora você já pode ver suas fotos, você pode solicitar likes e também seguidores. Basta você clicar em ganhar likes ou em ganhar seguidores. Ele vai fazer uma demonstração aqui de como você pode ganhar curtidas nas suas fotos. Como você pode ver nessa foto, eu tenho apenas 152 curtidas. Então eu vou clicar em ganhar, ganhar likes. É, só lembrando que as curtidas que eu ganhei... Nessa foto foram somente usando esse site O processo de carregamento pode levar até 3 minutos E só lembrando também que se você quiser ganhar likes no Tumblr ou no Twitter Há um sistema igual ao Insta like só que para esse site okay? Os links também estão aí embaixo e como você pode ver, foi dito que eu ganhei 6 curtidas, então vamos ver lá se funcionou. Aqui está, eu tinha 152 curtidas antes e agora eu tenho 159 curtidas, ok? Então espero ter ajudado e qualquer problema, é... fale aí nos comentários ou me envie uma mensagem através da página Contatos. Até o um próximo vídeo.